E aí pessoal, aqui quem fala é o Sam E estamos aqui para mais um vídeo de Final 3 uh, Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho por favor che Muito obrigado, chegamos aos 50 inscritos uh, Bora continuar aqui com a nossa série de Final 3 Bora lá hein mano Continuar daquele é ponto que a gente parou Tô com muito medo uh, Porque... O tá bravo. Ligou, já começou aqui. Já ouviu o Esse bacana já tá aqui, ó. para cá. Vou colocar a muito rápido. Fica aí, né? Pronto, só manter aqui, ficar Foi pra algum lugar. Vai, vai, ver. vai. Onde é que você tá? Ah, mano, não deu, Na hora que eu tava vem, vem. Vem. vem. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, filho da mãe. Porra. O que que você tá? Onde é que você tá? Ah, mano, na hora que eu mostrou onde que ele tava. Eu olhei pro lado. Onde é que você tá? Vai. Vem embora Vai embora. Vai embora. Vai embora, filho da mãe. Vem Embora, sua filha vem, vem pra cá. cá. Vai, vai, vai. Vem pra cá. Ah, mano. Vem logo, cara. Ah, mano, vem logo. Tá calma. Vem pra cá vai logo, mano, ah, segue é som, cara por favor, mano, não é muita coisa não, vou pra cá agora, mano, ah, vai ficar aqui não, não sei então galera, morri, hum, ferrou, é. estou morto, hum. você tá, muito Ah, que maravilha! Ele tá vindo pra cá. Agora vai ver. Bora, bora, bora, bora. Sem a menor ideia de onde que ele tá. Espero que ele não venha para cá. Bora ficar aqui girando a tela pra ver onde que ele tá. Aqui já tem. Olha onde o ventilador. Ah, mano. Onde é que você tá, velho Onde é que você tá? Pra Vem pra cá. Isso, foi. Deixa eu fazer se eu faço aqui. Bora ah, é aqui, mano. Speedrun aqui. Speedrun, speedrun. Bora, bora, bora, bora. Fez? Fez ali. Tá com sorte agora. Bora lá, né? Desliga já aqui. Ah, mano, que onde que você tá? Onde que ele tá? Não deu pra ver. Onde é que você tá? Mano. Onde que ele tá? Não deu pra ver. embora tô embora vai embora vai embora vai embora eu vai embora foi espera não foi nem falta Agora vem pra cá. Segue o som, Botan Segue o som. Segue o som, caramba. Isso, agora vem pra cá. Ah, mano. Não quer, velho. Agora vem pra cá. Agora eu faço coisa eu acho aqui, aqui ele vai aparecer espero que ele não venha de nenhum dos lados voltei galera ah, eu cortei aqui porque tava demorando demais para fazer que tinha bugado ah, eu não vi onde ele tá porque não tá por conta Vem, mano. Vem cá, por favor. não pra no meu o Não, não. cá, volta, Ah, não. Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora agora embora Vem embora cara. Vem embora, Il ventilatore, però. Bora, bora, bora. Ele tá molto rápido. bom, bom, molto Bora, bora, bora Bora Onde que você tá? Onde que você tá? Onde que você está Querido amigo Mano Ah, galera Meu Deus, galera, então, mano. Ah, tu me assusta. Muito grande. Ai, ai, ai, ai. Quase morri do coração. Ah! Meu coração, meu coração, que susto que eu tomei agora! Diversão, diversão, diversão, diversão, diversão, diversão, diversão, né? Caramba. Ai ai, mano, que diversão, hein, mano? eu tô morto agora. Diversão, né, galera? Então, quem se diverte aqui é vocês, agora só um susto, mas não diversão de vocês. Tá indo cada vez mais rápido. Galera, o que tá acontecendo? Mano, isso vai crachar meu jogo. Beleza. Muita diversão aí. Né? Isso que é diversão. Olá, amor. Então galera, é. O vídeo vai ficando por aqui.. Se inscreve no canal. Isso. isso aqui, isso né? Você chega, você comenta, é, você comenta mau voador é, comenta mau voador falou